Sejam bem-vindos a mais um Workshop da Casa. O tema de hoje, impermeabilizo o exterior da minha casa. Desde já ficou o convite para se juntarem a nós nas nossas redes sociais Facebook e Instagram. Podem colocar as vossas questões. Se possível, nós respondemos no decorrer deste Workshop. Se não, mais tarde garantimos que todas as vossas perguntas irão ter uma resposta da nossa parte. Para hoje, vamos ensinar que produtos devemos de usar, a forma de aplicar esses mesmos produtos e também como preparar o suporte para a aplicação. Para nos ajudar e dar resposta às nossas perguntas, temos um responsável pela parte técnica de Portugal da empresa Sodal. É também o responsável pela gama de imprimibilização no nosso país. Dou boas-vindas ao Rui Salgueiro. Olá Rui, boa tarde. Obrigado pela tua presença no nosso workshop. Bem-vindo. Obrigado Rui, boa tarde. E obrigado também pela oportunidade que nos estão a dar. Rui, eu propunha que nós começássemos por falar... Uh... Quando se escolhe estes, estes produtos, eles existem no mercado e têm muitos benefícios, mas a maior parte das pessoas desconhece todos os benefícios que eles, que eles têm, não é? Exatamente. O que nós vamos tentar hoje aqui é desmistificar a questão da imprimibilização. A imprimibilização não é nenhum bicho de seco de cabeças, as pessoas... Às vezes, enfim, tem dificuldade em tentar perceber as várias tecnologias, os vários tipos de produtos que existem para cada, para cada aplicação. O que nós vamos tentar hoje é precisamente segmentar as necessidades e fazer uma abordagem de problema-solução. Então, qual é o primeiro passo? Uma pessoa que decide optar por fazer esta tarefa, qual é o primeiro passo? O que é que tem que passar antes de, de decidir qual é o produto mais indicado? Uhum. O primeiro passo é sempre, nós temos que identificar qual é que é a fonte de umidade. Existem várias formas de infiltração de umidade e nós, neste caso, neste workshop estamos a falar de impermeabilização do exterior, não é? Portanto, estamos a falar, focar-nos em, em água que entra de fora para dentro e de cima para baixo. Porque todos esses produtos têm características diferentes, quer seja interior, exatamente, quer seja exterior. Exatamente. E temos situações muito variadas e eu estou a falar, estou a, a dizer vamos nos focar na parte da água que entra de cima para baixo, porque temos outro tipo de situações, por exemplo, infiltrações que vêm de baixo para cima, paredes que estão enterradas, em contacto com a terra, são outras situações completamente diferentes. Quando falamos nesta parte do interior da impermeabilização do exterior, vamos nos focar em água que vem, geralmente, da chuva, uhum. umidade, infiltrações, e temos que perceber, primeiro, antes de tudo, como é que essa água se está a infiltrar. E a regra de ouro sempre numa impermeabilização é sempre que possível tratar a umidade na origem. Ou seja, se eu tenho uma infiltração no teto, essa infiltração eu vejo pela parte de baixo da casa, mas ela estará, a água estará a entrar, porque seguramente vem de um ponto, por exemplo, na cobertura. Então essa eu... é a regra base. Precisamente, é. Primeira regra do ouro, tratar a umidade na origem. Segunda regra, perceber qual é a origem da infiltração e a forma como essa água se infiltra. Eu vou dar... Primeiro exemplo, uhum. uh, nós tivemos uma janela mal isolada, por exemplo, ou tivemos um, uma cobertura que tem uma fissura, temos uma varanda que tem, enfim, tem uma fissura num cerâmico e nós sabemos exatamente que é aquela fissura que está a provocar a entrada da umidade. Eu aí tenho um conjunto de soluções locais uh, que servem para tratar essa, essa fissura, por exemplo, e já foi até inclusivamente alvo de um workshop anterior, tratar com o selante. Então, usar um selante, um produto em cartucho, que tenha uma boa capacidade, tenha uma boa elasticidade, tenha uma boa adesão aos materiais, tenha uma boa, se estiver exposto ao sol, tenha uma boa resistência aos ultravioletas, por exemplo. Portanto, são fissuras e juntas que são pontuais e localizadas, são tratadas, por exemplo, com selante, com mastique, a forma mais prática de usar é em cartucho e com uma pistola. E por vezes são essas fissuras e essas juntas que tu referiste, que são mínimas, passam despercebidas, mas afinal é onde está toda, todo o problema, não é? São, sim, porque... Uma das maiores... De facto, a, a, a, a, a umidade é a maior causa de problemas nas casas, de uma forma geral. E uma pequena infiltração, por mais pequena que seja, depois tem grandes consequências a nível do interior. Por exemplo, uma pequena infiltração através de uma calha de, de eletricidade pode estourar completamente a lâmpada e pode provocar outras, outras situações mais perigosas. Ou até, no mínimo, por exemplo, se tivermos toda a parte do, de estrutura por dentro em gesso, em estuque, pode estragar completamente e ter que se renovar completamente o interior da casa. Ou seja, já agora, as consequências podem ser terríveis. Já que referiste a situação da umidade, todo este tratamento deve ser feito antes do inverno, não é? As pessoas, a maior parte das pessoas têm tendência para fazê-lo no inverno, quando, quando os problemas surgem. Sim, deve ser feito antes, sim, não é? Sim, Rui. Nós trememos, nós trememos quando arranca o inverno e vemos picos de imprimibilização. O que quer dizer que as pessoas se lembram da imprimibilização quando está na iminência deve haver mais infiltrações e muitas vezes é quando já existe, precisamente, água dentro de casa, não é? Isso é um erro muito comum, mas pode ser facilmente evitado. É um erro comum, uma das outras regras gerais, eu digo gerais porque vamos ver algumas exceções, uma das regras gerais é, é, é a seguinte, todo o tratamento de impermeabilização, todo o tratamento de umidade, deve ser feito com a superfície completamente seca. Existem, no entanto, situações de urgência que podem ser resolvidas com produtos que têm aderência em superfícies úmidas. São casos excepcionais, obviamente, mas que muitas vezes podem e devem ser utilizados, porque, por exemplo, se surge uma infiltração no inverno a pessoa tem um problema com a água a entrar dentro de casa e tem que resolver o problema, ainda que seja muitas vezes uma forma localizada, Existe, felizmente Existem produtos, existem soluções que permitem resolver esses, essas, esses devem problemas ser sempre com uma situação de exceção. Exatamente, devem uhum. ser utilizados numa urgência, em exatamente, caso de SOS. Exatamente, e existem situações onde tem que se usar obrigatoriamente os produtos com uma superfície seca. Okay, ok, pronto. Então, descobertas as fissuras ou juntas onde tenhamos o problema, qual é o passo seguinte? Juntas e fissuras, tratá-las. Uhum. Depois existem outras situações, e eu vou dando exemplos práticos. Uh, existem situações de impermeabilização onde eu tenho que dar mesmo um, tra um tratamento de estanquidade, por exemplo, caleiras, algeroses, uh, terraços, coberturas, platibandas, ligações entre chaminé e parede, uh, zonas muito fissuradas, com, com o que a gente chama microfissuração, são pequenas fissuras que têm um rendilhado, que não se conseguem resolver com esses produtos em, em cartuchos, com os tais mastiques, as tais infiltrações localizadas. Essas, essas situações eu tenho que dar um tratamento de impermeabilização contínuo. Okay? E aqui temos que distinguir, dividir isto em dois grupos. Nós temos situações onde temos, por exemplo, telhas, pedra à vista, que são materiais de construção, geralmente porosos, que têm absorção, e absorvem água como um efeito de esponja. Mesma situação nós temos uma esponja dentro da água, colocamos, ela vai absorver umidade. Por exemplo, uma telha não tratada, ela deve ser tratada, deve ser, deve ser feito um tratamento de imprimibilização, uma proteção de imprimibilização, ou uma pedra, por exemplo, uma pedra numa parede que não tenha também tratamento, ela deve ser tratada para evitar esse efeito de absorção, que é o efeito de esponja. E aí, esse tratamento, sim, tem que ser obrigatoriamente feito de, com, com um material completamente seco. Só que o é que acontece também muitas vezes, ou na maior parte dos casos, se o material for novo, é mais fácil de tratar. Só que, em muitas das situações, as pessoas só se apercebem do problema quando ele já existe. Uhum. E como é que se apercebem do problema? Uma telha, uma pedra natural porosa, na presença de umidade, ela vai ensopar E ao ensopar vai, vai trazer consigo fungos, ou seja, ela vai começar a ficar suja. Muitas vezes com verdete, em zonas mais úmidas, nota-se claramente o verdete. Não adianta nós chegarmos lá e simplesmente aplicar um produto só, os chamados hidrofugantes, que são produtos que mantêm o aspecto natural do material uh, e cria uma, uma camada protetora, ainda que seja invisível, que impede a absorção uh, da umidade por esses materiais. É necessário, primeiro, tratar devidamente o suporte. Esses verdetes e esse bolor que tu referiste é um primeiro, uma primeira indicação, um sinal de que realmente algo não está bem e que necessita ser tratado. Precisamente. Outra regra, os fungos só existem na presença de umidade. Okay? Portanto, quando nós temos uma situação em que temos, por exemplo, temos uma telha, temos uma pedra natural, o primeiro passo, nós temos aqui duas situações, podemos ter um tratamento preventivo, ou seja, quando nós temos um material ainda completamente em bruto, a que foi acabado de aplicar, eu devo, como uma forma preventiva, aplicar um tratamento hidrofugante, Precisamente, já vamos ver depois o que é que isto quer dizer e que efeito eu é que isto é. Te exatamente. Vais mais exatamente. Esse tratamento hidrofugante é dar-lhe uma repelência à água e impedir que haja esse efeito de absorção. Mas antes de fazer isso, eu devo preparar a superfície. E como é que eu preparo a superfície? Deve estar uh, limpa e seca. Condição essencial. Se ela já estiver contaminada por fungos, eu devo utilizar também um tratamento antifungos. OK? O que é que é um tratamento antifungos? É um produto que é aplicado, normalmente é aplicado em spray, na telha. Estou a falar nas telhas ou nas pedras porosas. Ele é aplicado, espera-se algumas horas para ele atuar. Tem um efeito fungicida. Idealmente, esse tratamento antifungos deverá ter também um efeito de detergente. Porque aqui depois há produtos que são só detergentes, há produtos que são só fungicidas. O ideal é usar um produto que tenha um tratamento, um efeito antifungicida, e um efeito de, de detergência, porquê? porque ajuda depois também a lavar. Portanto, eu aplico esse produto, por exemplo, numa É de fácil talha, aplicação, não é? É, muito, é de fácil aplicação. Geralmente esses produtos são de base aquosa, okay? não, portanto, não têm perigosidade. Uh, por exemplo, uh, comparativamente ao tratamento com lexívia, uh, é um produto que se torna mais perigoso. A lexívia é tradicional... Mas tem cheiro ativo? Não, não tem, não tem, absolutamente. Isto é um produto de base aquosa, não tem cheiro nenhum, não tem qualquer perigosidade, não dinifica inclusivamente as plantas, ele só atua seletivamente na, nos fungos. E o que é que ele vai fazer? Ele vai penetrar nos poros, vocês veem, esta telha não tem qualquer tratamento, coloquei, já começou a absorver. O produto vai atuar, vai entranhar nos poros, espera-se geralmente algumas horas, o ideal são 6 são horas, e ele vai, se haver aqui fungos, além de matar o fungo que está à superfície, ele vai penetrar e matar o fungo até à raiz. E isto dá um, um efeito preventivo muito bom durante, durante vários anos. Agora, se eu fizer só isto, não serve de nada, porque não é o suficiente eu fiz um tratamento vá lá, curativo, eu matei o fungo, mas agora tenho que evitar que o fungo se desenvolva. E como é que eu faço isso? Precisamente com um tratamento hidrofugante. Okay. Então isso seria o primeiro passo? Este é o primeiro passo. Nós aplicamos, deixamos atuar idealmente umas horas, que é para o produto poder entranhar e é fundamental que o material esteja seco. Para quê? Para que o produto possa penetrar nos poros e possa matar o fungo até à raiz. Então, deixamos estar algumas horas e depois lavamos com água à pressão e como este produto tem simultaneamente um efeito antifungos e um efeito detergente, ajuda também a lavar a telha, a pedra ou, ou o material que nós queremos tratar. E referiste -se que 6 horas, não é? 6 horas especificamente, sim, porque é para deixar, deixar, deixar atuar enfim, de uma forma mais, mais eficaz. Passadas essas 6 horas, fazemos a lavagem com água, água à pressão, e temos mais uma vez e obrigatoriamente que deixar secar a superfície. Porquê? Porque o próximo passo, se eu quiser ter depois um efeito duradouro e quanto maior, quanto, quanto mais cuidado se tiver na preparação, mais durabilidade nós temos depois no tratamento que já vamos dar, obviamente que depois também depende das qualidades dos produtos, uhum. mas de uma forma genérica, quanto mais cuidado eu tiver na preparação da superfície, melhor resultado eu tenho em termos depois de durabilidade até o resultado final. Portanto, condição essencial, fiz a lavagem, agora tenho que deixar secar, lá está, não é o tipo de produtos que se deve aplicar, por exemplo, no inverno. Portanto, convém aplicá-lo quando começar a vir alguns dias de sol, de forma que uh, uh, o material que é poroso tenha oportunidade para secar. Por é, é importante que depois o produto esteja completamente seco antes de fazer a aplicação? Porque quando nós vamos fazer o tratamento hidrofugante, o tratamento hidrofugante, o objetivo estamos a falar de impermeabilização. temos aqui alguns exemplos de materiais de construção porosos, em que eu quero evitar esse efeito de esponja e impermeabilizar e manter o aspecto natural desse material. Para eu fazer esse trabalho como deve ser, esse produto tem que entranhar nos poros, nos poros do material. Logo, se, tiver, se, se houver umidade nos poros do material, ele não vai atuar de forma tão eficaz. E aí então entramos dentro da, da categoria dos produtos que são os hidrofugantes ou hidrorepelentes. Os hidrorepelentes são produtos que têm a, a possibilidade de o aplicarmos num, numa superfície, num material, que nós, em que nós queremos conservar o seu aspecto natural e que mais tarde, que é outro aspecto também importante, não queremos pintar. Porquê? Porque os hidrorrepelentes, uma das suas características é a sua repelência à água, que é o uhum. um tratamento que nós queremos dar. Se nós mais tarde quisermos pintar um produto tratado com hidrorrepelente, não vamos conseguir porque ele vai não ter é precisamente possível. essa repelência à água. Mas na maior parte dos casos, esse é o objetivo, é imprimilizar o produto, evitar o efeito de esponja, mantendo o seu aspecto natural. Claro, é a natural. função do produto. Exatamente. Olha, tenho aqui uma questão que, que surgiu. Qual o melhor produto para impermeabilizar uma tijoleira vermelha de chão no exterior, que não seja brilhante, mas resistente à umidade e repelente à água? Uh, aí existem hidrorrepelentes específicos para pavimentos, porque depois existem produtos que são para telhados e paredes, e existem alguns hidrorrepelentes especificamente adaptados para pavimentos. Neste caso é uma situação específica? É uma situação específica, porque aí além da questão da hidrorrepelência, é preciso dar também uma questão de resistência ao, ao tráfego. Okay. Okay? De qualquer maneira, o que eu vou falar em termos de aplicação também vale para esse tipo de produtos. Okay? Que tem a ver com o seguinte, nós queremos imprimibilizar manter o aspecto natural do, do material, e na maior parte dos casos, ou na generalidade dos casos, nós devemos deixar a superfície respirar, ou seja, qualquer vapor que se forme no interior deve ter a capacidade de passar através do material que nós tratamos uh, e, e passe e, e acaba por se si evaporar. Okay? Uhum. E, e agora vem aqui o ponto-chave na aplicação dos hidrorrepelentes, uh, que tem a ver com a forma como se aplica. Enquanto que, quando nós falamos, por exemplo, numa pintura ou nos tratamentos de improvisação, pois que vamos falar mais adiante, nós aplicamos uma de mão, deixamos secar e depois aplicamos outra de mão, neste caso a melhor forma de aplicar não é assim. E como é, é? Deve ser aplicada uh, aquilo que a gente chama fresco sobre fresco até à saturação do suporte. O que okay, é que isto então é? Não é nada de, de extraordinário, traduz, nada de extraordinário. Eu tenho tenho uma, eu tenho uma telha, estes produtos são muito líquidos. Okay? Portanto, o aspecto foi similar àquele que eu apliquei. Portanto, eles entranham no material, eu vou aplicar, aplico uma camada, ele vai absorver. E imediatamente eu volto a aplicar outra camada de produto, por exemplo, no caso de um telhado. Eu começo, um telhado de duas águas, eu começo de cima para baixo. Crio uma faixa de cima para baixo, do lado do telhado, por exemplo, com um metro e começo a aplicar o produto. O produto pode, normalmente estes produtos podem ser aplicados com trincha, podem ser aplicados por, por pulverização em spray, portanto, eu aplico, começo, por exemplo, a aplicar uma faixa de um metro de cima para baixo, aplico a primeira camada e depois volto outra vez à parte inicial. Imediatamente, não fico à espera um dia de uma hora, duas horas, não. Volto imediatamente outra vez à mesma zona e volto a aplicar produto por cima desse, do material que já lá está. E depois, dependendo da absorção do material, é assim eu tenho que aplicar mais ou menos material. Até seja, muito rápida a aplicação. Depende, depende, Rui, depende da absorção do material. Ou seja, isto deve, o produto deve ser aplicado até à saturação do suporte. Por exemplo, no caso de uma telha normal como esta, geralmente eu aplico duas, aplico a primeira camada, quando volto à primeira vez, aplico uma segunda, ainda sinto absorção. Na generalidade dos casos, se eu volto à terceira aplicação, já, não, já sinto que o produto não absorve, sinto mesmo que o produto começa a escorrer, então aí tenho o meu suporte saturado o que quer dizer que eu já não devo aplicar mais, já não adianta, porque ele próprio vai escorrer e é uma forma de ver precisamente se, se o produto está saturado ou não. Isto Mas é uma indicação que devemos ter É de uma conta. indicação perfeita de uhum. que o produto está saturado. Se isso ainda não aconteceu, eu devo aplicar mais material. E porquê é que eu digo que depende da aplicação? Ou melhor, depende do material. Existem situações, e nós, nós em Portugal temos muitas situações dessas, de pedras que são muito porosas, onde nós às vezes aplicamos duas, três, quatro mãos e o produto continua a absorver. O ideal é continuar a aplicar, precisamente até chegar aquele aquele efeito de que já não, já não existe mais absorção. Sim, okay? O que leva também às vezes à questão do rendimento. Quando, qual é o rendimento? A resposta é depende, porque depende da absorção do material. Isso é uma pergunta que surge constantemente, não é? Qual é o rendimento No disso? caso dos hidrofugantes, o rendimento depende muito da absorção do material. Uh, e deve ser, por exemplo, se eu tenho uma área muito grande, deve ser determinado, muitas vezes, experimentalmente. Ou seja, eu pego numa pequena... Tenho uma pequena parte de produto, aplico e vou vendo quanto material é que eu tenho que aplicar até sentir a saturação. E porque... porque isto, às vezes, leva, leva a casos de, de, de erros completamente enormes, porque eu posso ter um material que me gasta... Um litro de hidrófugano dá para 4 metros quadrados, e outras situações em que um litro dá para um metro quadrado. E estamos a falar de um é fator de 4. relativo. Convém Exatamente. referir que os produtos não alteram uh, os materiais, por não? Não, se eles forem bem aplicados, assim, desta forma, eles não alteram o, Do o aspecto. aspecto material. E aqui temos, precisamente, duas situações que eu vou passar a demonstrar. Uh, eu tenho aqui estas duas pedras, duas delas, uma está imprimibilizada, ou está hidrofogada, e a outra não está. Nós, assim, aparentemente, à primeira vista, não percebemos qual é que está hidrofogada ou que não está. Vamos fazer o teste. Vamos fazer o teste e vamos colocar nesta nesta. Isto é um material bastante poroso e eu estou a colocar água e, e podem ver que a água nem chega ao fundo, ou seja, ela é imediatamente absorvida pelo material. Este, obviamente, é um exemplo de um material extremamente poroso. Sim, mas dá para perceber. Ok. Vamos ver nesta. A água está toda a acumular-se ali na parte na parte de baixo, precisamente porque o material está hidrofogado. Consegue-se ver, inclusivamente, este efeito repelente, que é esta formação de pequenas pérolas, que é precisamente a hidrorrepelência, e daí se chamarem hidrofugantes, porque eles são repelentes da água. Portanto, estes materiais, respondendo à tua pergunta... Ah, Exato, isso era a pergunta de há pouco. É? Exatamente, estes dois materiais aparentemente estão iguais, não, têm, não se nota nada, isto não forma sequer um filme à superfície, portanto nem sequer há a possibilidade do produto se riscar. Uh, mas um que está tratado, ou seja, e já não tenho entrada de umidade por o tal efeito de esponja que pode entrar dentro de casa, ou no limite desenvolverem-se fungos e ficar completamente estragado o material e ficar feio, além da acumulação de pó, por exemplo no caso das telhas, é, é, é um outro efeito. Por exemplo, no verão, uh, o que vai acontecer é que o pó costuma-se acumular e se a telha estiver tratada com este tipo de material, depois quando chove, este efeito torna a superfície autolavável, ou uhum. seja, o próprio efeito da chuva, com o efeito repelente, e como não, o pó não entranha nos poros, não cria aquela lama que depois provoca a sujidade e o desenvolvimento de fungos, quando chove, depois o próprio material fica mais lavável, fica autolavável, e nós temos mais durabilidade também no caso das telhas. Tenho aqui uma questão, se for nas paredes... De interior, como fazer? Pronto, o workshop 2 é para exterior, mas existe alguma explicação que não, seja rápido interiores, lá está. Regra de como eu disse no início, tentar detectar a origem da umidade e tratá-la sempre na origem. Existem situações onde às vezes é difícil... Essa regra tanto é para interior como sempre, para exterior. Sempre, exatamente. É Ou a seja, regra base. Não, não, na generalidade dos casos, não faz sentido tratar imprimibilizações pelo interior. No entanto, há situações onde não é possível fazê-lo. Por exemplo, se nós tivermos um pavimento térreo, em que está em contacto com o pavimento, com o solo, uh, Eu não consigo e a umidade sobe, claro. por um efeito chama capilaridade, eu não consigo fazer o tratamento por baixo do solo. Uh, existem produtos específicos para fazer esse tipo de tratamento, mas são uma produtos calvo, mesmo... Uma cave, uma arrecadação... Uma cave, uma parede enterrada, por exemplo, em que se eu tenho, vamos imaginar isto tem é uma parede enterrada pelo lado interior, se eu tenho aqui, aparece uma umidade, uh, o ideal era eu ter que ir ao outro lado, tirar a terra e fazer a impermeabilização pelo lado exterior, mas isso nem sempre é possível, porque muitas vezes até temos outro prédio ao lado, não é? Então, existem soluções, são sempre soluções de... Uh, que não são definitivas. Uh, porquê? Porque eu posso tentar trabalhar... Como eu não trato a umidade na origem, se a umidade me aparece aqui e eu imprimi o iso deste lado, o que é que me vai acontecer? A, a umidade vai-me caminhar, vai -me, vai me aparecer ao lado. Uhum. Ou seja, no limite eu teria que tratar a parede toda. Claro. Existem efetivamente produtos específicos para, para essas situações, mas mais uma vez, a regra é sempre tratar a umidade na origem. Outra okay. questão. E para as paredes? Para, para além de localizar a origem da umidade, o que posso colocar na parede para que a umidade não passe para o interior? Ok. E aí voltamos. Por exemplo, se nós tivermos uma situação desta, se a parede estiver, por exemplo, revestida com um material, com uma pedra natural porosa, uh, lá está. Por isso é que é importante... Detetar de que forma é que a umidade entra do exterior para o interior. É primeiro ver se não existe uma fenda ou uma fissura particular e se existir, então, tratá-la com, com produtos de uma forma localizada. A outra situação é verificar se nós não temos, por exemplo, uma parede exterior porosa onde acontece este efeito que nós vimos e tratá-lo então com hidrofugante para transformá-lo num, num material tratado e, e, e hidrofugado, e respirável que é outra questão importante, uhum. E, ou, ou então verificar uh, se nós não temos um problema generalizado na própria parede, e aqui é válido seja para paredes, seja para coberturas, e dar então um tratamento de estanquidade que é o passo seguinte, que é o bloco seguinte que nós poderíamos falar. Eu, okay. Se me permites, Rui, gostava sim, sim. só de mostrar aqui um efeito, uh, que é muito importante, que é o efeito da capacidade de respirar das superfícies. Aquela técnica que eu dei de aplicar fresco sobre fresco até à saturação do suporte faz com que depois a minha superfície, depois do produto estar, estar seco, fique respirável. Ou seja, a água líquida não consegue entrar através do material, mas o nosso vapor que é feito, que aparece porque nós respiramos, ou porque se forma nas, nas casas de banho, por exemplo, mas, na, até no, no cozinhar o vapor de água que se forma, tem a capacidade de atravessar o material hidrofugado. Eu tenho aqui este exemplo, onde nós temos aqui uma pedra porosa, uma é pedra pomes que é extremamente porosa, tem aqui uma camada de água, seja, se isto não estivesse tratado com um hidrofugante a água já estava toda em baixo, passava toda completamente. E vemos que a água líquida não desce. Portanto, o produto está impermeável à água líquida. Agora, se eu fizer passar por aqui ar ou simular o efeito do vapor de água, vamos ver o que é que acontece. O que é que está a acontecer? Está a passar ar, mas se fosse vapor de água seria o mesmo. Está a conseguir atravessar o material que é poroso e está a atravessar também o hidrofugante. Isto torna a superfície respirável. É exatamente, este efeito só se consegue com a aplicação correta de fresco sobre fresco. Essa é uma questão que surge muitas vezes e tenho a certeza que a maior parte das pessoas desconhece. Provavelmente. É provavelmente. Uh, deixar as paredes respirar. Exatamente. Vamos então à segunda parte, sim, sim. respondendo à questão uh, de alguém que colocou, como é que eu resolvo um problema de uma parede. Uh, poderá ser uma parede, mas poderá ser válido, por exemplo, para uma cobertura. Ou seja, nós numa parede estamos a falar de uma superfície completamente vertical. Mas nós temos situações onde temos superfícies inclinadas, por exemplo, uma cobertura plana que tem inclinação suficiente para a água uh, escoar. Okay? Muitas vezes, infelizmente em Portugal acontece com muita frequência, as coberturas, elas supostamente devem ter pendentes, mas nós depois vemos fa facilmente a água lá empoçada, que é, é perigosíssimo, e aí Sim. tem que se usar produtos que sejam resistentes à água estagnada, já não é qualquer produto. Um, temos outras situações onde temos, por exemplo, uma caleira metálica, um algerós, onde aí geralmente a água flui, mas basta, por exemplo, também é muito frequente, infelizmente em Portugal, entupir a zona de escoamento e a água fica ali empoçada durante algumas horas ou alguns dias, nós temos de ter todas essas situações em consideração. No caso de uma parede específica, nós temos uma superfície vertical onde a água não vai ficar... Estagnado, ou seja, a água corre, bate e escorre. Nós temos, por exemplo, uma boa pintura de impermeabilização, uma pintura resolve esse problema. Pinturas impermeáveis, geralmente as melhor qualidade são de base acrílica, que são que é a mesma base que se usa também nos produtos, vai lá, mais divulgados no mercado dentro dos impermeabilizantes líquidos, ok? O que é que a é que é a mais conhecida então? É a mais conhecida também por ser a mais económica, uhum. ok? Esta questão dos imprimibilizantes líquidos surge uh, como alternativa às, às membranas típicas, tradicionais, betuminosas, uh, enfim, tem a, sua, tem a sua área de aplicação, naturalmente, uh, tem que ser, ou são normalmente usadas por, por, por aplicadores mais, mais especializados, as membranas líquidas, que são os tais produtos que são aplicados na forma líquida, são mais fáceis de aplicar, ou seja, torna a parte da imprimibilização mais acessível ao público em geral. Daí as membranas líquidas... Uh, que são os tais tratamentos de que que dar onde eu quero mesmo dar uma proteção contínua contra a água numa, numa área já maior, seja uma parede, seja uma caleira, seja um, uma cobertura plana ou inclinada, por exemplo, uh, as membranas líquidas são mais fáceis de aplicar. porque Aplicam-se com trincha, com rolo, de uma forma geral, e nós conseguimos criar, depois do produto estar completamente seco, criar uma camada contínua, uh, preferencialmente elástica, uhum. ok? e completamente impermeável à água. Agora, okay? esta questão da impermeabilidade à água depende da tecnologia que nós tivemos a usar, porque dependendo da tecnologia nós podemos ter mais durabilidade uh, do produto uh, relativamente à, à imprimibilização. Este é o exemplo de uma membrana? Isto é uma membrana, um exemplo de uma membrana, é uma membrana, é um de uma membrana uh, à base de polímeros de alta performance, que é a última tecnologia dentro da parte das imprimibilizações. É vou... mais avançada. É a mais avançada. Eu vou-te mostrar, por exemplo, um outro exemplo do que uma membrana acrílica, okay, que tem menos elasticidade. Isto não é defeito, é feitio, são, são, enfim, são limitações das tecnologias, e por isso é que é importante, em função da situação que nós temos, selecionar a melhor tecnologia, e digamos também em função da carteira, porque quanto mais evoluída é a tecnologia, maior a durabilidade. Geralmente também estamos a falar de produtos por metro quadrado em termos de consumo mais caros, em termos de custo por metro quadrado, o consumo é similar, adiante já da ordem dos 2,5 kg por metro quadrado, mas pode ter mais ou menos durabilidade. E, e em muitos, eu diria quase na generalidade dos casos, um produto que dure mais tempo é sempre mais barato do que um produto que dure menos tempo. Okay? Mas existem essas opções, efetivamente. Esse exemplo é, é a membrana que tu referiste há pouco, que é a mais utilizada, não é? Esta é a membrana mais utilizada, precisamente por ser, ser económica, são os produtos, são as membranas de base acrílica, são produtos mais económicos, que são fáceis de aplicar, são de base acuosa, ou seja, aplicam-se como uma tinta, uh, e cuidado, que aplica-se como uma, uma tinta, tem aqui um truque por trás. Não Eu significa não, que seja uma tinta. Não, não é? significa que seja uma tinta, nem que leve só a quantidade suficiente para pintar. Nós, para termos tratamento de estanquidade, para termos membranas tanques à água, impermeáveis à água, nós precisamos de ter espessura. Ou seja, eu com uma tinta o que eu quero é ter um efeito decorativo, uh, com um produto deste tipo eu quero ter um efeito duradouro, uh, estanque a água durante muito tempo, seja em condições de movimentos, dilatações, contrações dos materiais, efeito de, de ter água estagnada durante algum tempo ou não, uhum. um, o efeito do sol, por exemplo, também tem influência, então aí eu tenho que ter espessura, portanto é muito importante, uma das situações com que mais nos deparamos é precisamente situações onde, uh, por exemplo, 10 metros quadrados gasta-se 10 quilos de produto. Mas a Nosso membrana vai ter... substituir a tinta? Porque existem membranas com cor. Nesse aspecto curativo que tu referiste já iria... Já iria substituir? A membrana vai substituir a tinta, exatamente, uhum. vai substituir a tinta. Ao aplicar a membrana, já não é necessário depois ter que, que pintar a superfície? Não, embora se for necessário, as membranas... Quando nós falamos de membranas de imprimabilização, o número de quantidade de cores são limitadas. O que quer dizer que nós podemos pintar essa membrana. O que temos de ter cuidado é que a tinta que vamos colocar deve ter, isto é sempre válido para qualquer pintura sobre um produto de imprimibilização, devemos ter o cuidado que a tinta tenha elasticidade para acompanhar o movimento. Porque okay. senão a membrana por baixo trabalha com as dilatações e contrações normais e, e a tinta que nós colocamos, se não tem elasticidade, depois pode criar ali umas pequenas fissurações na própria tinta que fica feio, além de ficar destruído. Temos aqui okay. umas questões antes de avançarmos. Uhum. Esse produto é adequado para isolar o tijolo do barbecue? Uh, este... Que, eu penso que foi porque uh, falaste um a, a, falar, a falar dos hidrofogantes. Uh, no tijolo do que normalmente, além do efeito de, contra a água, e aí sim este produto funciona. Cuidado porque ele não pode estar em contacto com o fogo, com o calor, porque se destrói. Claro. Uh, mas é preciso também, também um outro efeito que é um efeito oleofugante repelente das gorduras. Aqui estamos a falar de produtos que são só hidrorrepelentes, só repelem a água. No caso do barbecue, deveria-se procurar um produto que tenha também o um efeito de repelência às gorduras, que é outro é um, tipo de produto. é uma situação mais específica, é? uma situação é? muito específica, precisamente. Okay. ok, outra questão. Para telhas, primeiro será aplicar o produto fungicida, uma única vez, e deixar secar 6 horas. Exatamente. Segundo, lavar com água à pressão. E terceiro, aplicar hidrorrepelente em várias camadas até à saturação. Ou seja, está aqui referido é os espaço... Isto é um resumo, Pronto. é um resumo bem feito é um resumo bem feito e é o que daquilo ser feito. É o Exatamente, Exatamente. Aplicar várias camadas até à saturação, precisamente para ter depois aqueles efeitos que mostramos ali. Outra questão. Dá para colocar no chão de um terraço? Isso é uma questão uh, que surge muito de saber se, se realmente depois é, é. Aqui a questão é importante é saber é qual admissão. é o tipo de produto que nós estamos a falar. Uh, se estivermos a falar dos, dos produtos destes hidrofugantes pode dar como proteção do material, mas não como tratamento de estanquidade, ou seja, quando nós estamos a falar de materiais em que nós queremos protegê-los, o caso de um terraço, imaginemos que temos uma tijoleira um, porosa, nós podemos dar um tratamento hidrofugante de proteção, mas não invalida, que não tínhamos que dar um tratamento de impermeabilização, que é o, é o tal tratamento de estanquidade. São situações diferentes. Uhum. Eu com estes produtos hidrofugantes o que eu quero é, sobretudo, proteger o material. Evitar que a umidade entre pelo efeito de ensupar e evitar que o material se suja e fique com fungos por efeito dessa umidade. São situações diferentes. Um terraço tem que ser sempre obrigatoriamente impermeabilizado com o tratamento de estanquidade. E com quê? Por exemplo, com este tipo de membranas. Porque estes produtos são invisíveis, ele, ele aqui não se vê. Basta haver um movimento, um pequeno movimento, que é normal com as dilatações térmicas, para que a água possa entrar. Portanto, estes produtos não são completamente distantes à água. E aplicar num terraço é transitável? As temos podem várias situações. A generalidade das tecnologias que existem no mercado vão desde situações em que o produto é só é visitável ou transitável para manutenção existem algumas soluções onde o produto pode ser, pode ser transitável com, com, com, com efeito de tráfego maior. Assim, depende muito do tipo de tecnologia. Geralmente estas membranas, nós estamos a falar, as tais membranas líquidas, sejam de base acrílica, seja de base SNX, que é, que é por exemplo uma das tais polímeros de, de, de, de, alto, de alto desempenho, hum, elas são transitáveis para efeitos de manutenção. O que é que isto quer dizer, trocado por miúdos? Se eu tiver um terraço particular onde vou lá uma vez por dia, ela é transitável, pode-se considerar que a transitabilidade é baixa. Se eu tiver um terraço onde vou lá todos os dias festas, aí já é um tráfego intenso. Portanto, este tipo de produtos já começa depois a sofrer um desgaste mais intenso que não é, não é adequado para, para ser usado nessas situações. Temos de ter essa informação em consideração antes é de escolher o um produto. a situação mais comum, por exemplo, em Portugal é colocar um cerâmico como, para dar um o máximo, um máximo de tratamento. Uh, tem aqui uma questão que eu também eu, eu ia colocar-te. Existe algum produto para ambiente externo que é isolante térmico? Uh, na realidade, a resposta é, é, é não. É não. não. Porquê? Para isolar termicamente é preciso ter espessura. Estes produtos não têm espessura suficiente para dar um isolamento térmico. Uh, no entanto, se eu, por exemplo, numa cobertura usar uma cor branca, em vez de usar uma cor mais escura eu vou ter um efeito térmico por um efeito de reflexão do sol. E aí tenho menos temperatura dentro de casa. Se eu tiver um terraço, onde eu aplico um produto de cor branca, eu no, no, no, no verão não vou ter um efeito de aquecimento tão acentuado dentro de casa porque a cor branca reflete a radiação claro, solar. A cor aí vai influenciar. Vai influenciar termicamente por um efeito mais de reflexão e não tanto o efeito térmico de eu, por exemplo, aplicar um produto na parede e já não precisas aplicar um isolamento térmico como um EPS, um XPS ou qualquer isolamento térmico. Ainda okay. relacionado também com as membranas. Sobre o cimento, deverá ser dado um primário antes da membrana? Esta questão também surge Essa questão muitas surge, vezes. Esta questão surge com muita frequência e depende muito do tipo de produto. Por exemplo, e podemos, podemos avançar respondendo à questão precisamente com esta situação. Eu tenho aqui um material que simula o, o efeito do cimento, é um material poroso. Normalmente, quando falamos de membranas de imprimibilização de base acrílica, quanto maior a porosidade, isso às vezes também depende de, da altura do ano em que nós estamos a aplicar. Se o, material, se o cimento estiver muito poroso, eu posso pegar no produto de base acrílica, diluí lo um bocadinho com água e dá-lo primeiro como primário, deixar secar e depois aplicar o produto. Ou dá primários próprios que existem para, enfim, para tapar parcialmente os poros como primários de preparação. É um complemento uh, isso, da gama. É em complemento da gama, sim. E uh, isso é mais válido, por exemplo, para os, para os produtos de imprimização de base acrílica. Existem outras tecnologias onde dispensam completamente a utilização de primários. Independentemente, seja cimento, seja metal, seja, seja cerâmico. E de fazer só aqui sim, sim, sim, questão, sim. também relacionada com o terraço. Um terraço que tem saída de águas pluvia pluviais, tem que ser aplicada essa membrana em todo o terraço? Muitas vezes nós temos uma infiltração pelo lado de dentro e não conseguimos identificar a origem da infiltração pelo lado exterior. E aí, a solução é mesmo impermeabilizar a área toda. Tendo particular interesse, ou, ou particular cuidado, em, em algumas situações, que são os detalhes. E pegando nessa situação do escoamento, por exemplo, num terraço. Situações super críticas são as ligações entre o pavimento e a parede, que aquilo te, te, temos ali um uma esquina, não é? Uhum. Essa zona mexe muito mais, em termos de dilatações e contrações, mexe muito mais. Então é importante ter precisamente um produto elástico, com muita elasticidade. Outras situações, a própria zona de escoamento, que pode estar aqui, por exemplo, simulada neste efeito, vamos imaginar que isto é uma saída de tubo, ou uma entrada de tubo, como quisermos, na vertical ou na horizontal. O que é que é importante? Que o produto de imprimibilização que eu aplique, tenha... Aquilo que a gente chama uma capacidade de enchimento, que é, vem que o produto tem uma certa consistência, isto permite-me fazer o quê? Se eu deixar aqui uma grande quantidade, esta zona é, mais é a zona mais crítica do que esta. Porque é aqui que eu tenho dois materiais diferentes, que dilatam e contraem, e estão sujeitos a mais tensões. É nesta zona que eu tenho que ter particular cuidado. Então é importante eu ter produtos é onde que tenham... É mais oscilação, não é? Exatamente, é importante que eu tenha produtos que possam fazer este efeito, que é deixar aqui o produto nesta zona de ligação em quantidade suficiente para, quando há movimento, ele ter espessura suficiente para suportar esse movimento. E aqui entramos na tecnologia, em que quanto mais elástico for o produto, melhor. Por exemplo, a tecnologia ah, lá, do base polímero de alto desempenho é melhor do que a tecnologia acrílica. E, mais uma vez, trata-se de, de, de, de características... Esta tecnologia, para ali, funciona muito melhor uma situação é mais para uma indicada. situação destas do que esta, que é mais limitada. Okay? Uh, portanto, é, a, o tipo de produto é importante, a tecnologia que está por trás é importante porque define depois a, a, a sua durabilidade e o seu efeito, em, em termos de elasticidade, uh, e depois a capacidade de enchimento que possa ter. E aqui depois, estamos a falar da capacidade de enchimento. Se repararem, este produto que eu acabei de aplicar, eu deixei uma quantidade uh, espessa, que é o ideal, mas veem que entretanto o produto tem um bom acabamento, ele fica completamente liso. Isto também é um detalhe muito importante. Quando eu tenho, por exemplo, uma, uma caleira metálica que estou a imprimibilizar, se o produto me tiver um efeito de acabamento liso, a água também flui com mais facilidade. E se a água flui, flui com mais facilidade, eu tenho menos acumulação uh, enfim, de sujidade, que vai originar às vezes até poeiras e... E água, que, às vezes água que fica acumulada que acaba por provocar este a destruição do faz próprio muita produto. Diferença. Faz toda a diferença. Faz faz. Exatamente. E, e este, neste produto nós efetivamente temos este efeito. Outra questão. Seria uma boa opção para muros também, para evitar que fique feio com a chuva. Da... Deve-se referir um pouco ao que tu disseste no início Nesse do, do situação, workshop dos verdetes. Exatamente, exatamente. Aí o ideal é, é aplicar aplicar um, um tratamento de antifungos e, se for só uma situação de evitar que fique feio com a chuva, uma boa tinta com, com, com antifungos adicionado. É Fazer o tratamento preventivo com antifungos e uma boa tinta. Ou seja, aí à partida não está em causa o efeito de imprimibilização, está em causa o efeito de proteção. E esse efeito de proteção é com uma boa tinta de antifungos. Não tanto como um produto de imprimibilização, embora essa tinta acaba por ter também um pequeno efeito de imprimibilização. Outra questão, se existem membranas para terraços que sejam incolores? Uh, são situações muito, muito, muito específicas. Uh, tudo o que seja produtos elásticos, existe sempre uma um compromisso entre resistência ao tráfego e elasticidade. Um produto que seja mais elástico é sempre menos resistente ao tráfego. Uh, é difícil, em termos de tecnologias, criar uma tecnologia transparente. Existe, efetivamente, uma tecnologia em poliuretano incolor, que poderá ter ter ter alguma aplicabilidade, uhum. mas é sempre é sempre enfim é sempre um risco associado à própria tecnologia. Exatamente. Uma última questão: como imprimabilizar telhado numa casa térrea? Telhado numa casa térrea. Bom, vamos partir do princípio que se o telhado se é um telhado não estará sujeito à umidade que venha enfim por dentro uhum. do do telhado. Uh, e que Sim, materiais é que estamos que a é falar? Seja, é, Se tivermos um telhado em telha com material poroso, fazemos um tratamento hidrofugante, como vimos no início da, da, desta sessão. Se for, vamos imaginar que é um telhado que está, por exemplo, numa cobertura em cimento. O que é que nós devemos usar? Então as tais membranas de imprimibilização. Okay. Se o telhado for em cimento, poderemos fazer isso. Mas vamos imaginar em que, que o próprio, telhaço, o, o próprio telhado desculpem, já está... Uh, coberto com o cerâmico, aí temos de ter particular cuidado. Porquê? Porque nem todos os produtos de imprimização têm uma boa aderência ao cerâmico. Por exemplo, os acrílicos têm grande dificuldade de aderência aos cerâmicos. E aí, lá está, vamos mais uma vez para os tais polímeros de alto desempenho que têm uma boa aderência ao cerâmico, como temos, por exemplo, esta situação aqui. Aqui temos um produto aplicado completamente sem primário, este que eu acabei de aplicar também nesta situação. Uh, sem primário tem uma excelente aderência a, a, ao cerâmico. Se eu fizer, por exemplo, com a tecnologia acrílica, não tem boa, não tem boa aderência. Olha, já agora que tens um mosaico, é possível uh, colar os mosaicos por cima? Uh, depende também da tecnologia e nós temos que pensar em sistema. em sistema. Normalmente quando nós temos grandes obras, aí os imperializantes mais usados são os de base cimentícia. Mas nós, por exemplo, temos situações, às vezes pequenas áreas, uma pequena varanda, um pequeno terraço, onde eu quero imprimir o e não quero estar a partir o, terraço, partir o cerâmico todo que lá está. Uh, o que é que se pode fazer? Mais uma vez, cuidado, tem que -se utilizar um produto que tenha uma boa aderência a cerâmico, como este que eu acabei de exemplificar. Uh, mas depois, para colar, para fazer a colagem, eu tenho que usar um produto específico que me seja compatível com aquele produto que lá está. E aí os cimentos-colas, de uma forma geral, não são compatíveis. Hum. Portanto, temos que usar uma tecnologia que seja compatível. Por exemplo... Nós temos aqui uma, uma situação exemplificativa. Nós temos aqui um cerâmico antigo e queremos impermeabilizar e colocar outro cerâmico. Uma situação pontual, que é o que está aqui exemplificado. Eu tenho a minha membrana aqui. de impermeabilização aqui, certo? Eu tenho a minha membrana de imprimibilização aplicada uma de mão. Isto tem várias cores, só para exemplificar. Vamos concentrar nesta. Tenho a primeira de mão, deixo secar de um dia para o outro, potencialmente, Aplico a segunda de mão, deixo secar e depois então tem que usar colas especiais para fazer a colagem do cerâmico precisamente a este tipo de produto. E Esse. aqui o ideal é usar tecnologias compatíveis. Esse tempo de secagem é de um dia para o outro, como tu referiste, portanto são necessárias essas 24 horas? De uma horas. forma geral, sim. Esta sim, dúvida sim. também surge muitas vezes, deitar a referir. -te. Também depende, também depende do tipo de produto que nós estamos a usar. Por exemplo, esta tecnologia que estamos a ver aqui, se não for para andar por cima, por exemplo, para imprimavizar uma caleira, ao fim de duas a três horas de dar a primeira demão, mão, eu posso já dar a segunda demão. mão. Consigo fazer o mesmo trabalho num dia só. Se eu tiver que andar por cima, o produto já me começou a curar, mas ainda não tem resistência suficiente para eu poder andar por cima. Se for num terraço, tenho que esperar de um dia para o outro. Se for numa caleira, onde eu consigo fazer o trabalho um trabalho de imprimibilização, sem ter que andar em cima do, do material, logo que ele esteja, diria, seco ao, to ao, ao toque, eu consigo fazer a, a impriminação. Mas atenção, isso é válido para esta tecnologia. Na tecnologia acrílica eu já não consigo fazer isso. Okay, Tenho mesmo que esperar. Ao escolhermos o, o, o artigo, vai mencionar essa informação? Vem, é? com certeza que sim. sim. Okay. Rui, deixa-me sim, sim, sim, sim. mencionar sim. um outro aspecto, uhum. que é a questão da aplicação em superfícies secas ou úmidas. Okay. Regra de ouro, uma boa imprimibilização deve ser feita sobre superfícies secas. No entanto, existem situações onde é necessário aplicar em superfícies úmidas mais uma vez há tecnologias que o permitem fazer e há tecnologias que não o permitem fazer e eu gostava, se me de desemplificar essa questão claro, eu tenho aqui precisamente um, uma simulação de, um, de uma superfície eu não diria úmida diria completamente encharcada em que eu acabei de atirar em água e agora reparem existem tecnologias onde eu consigo fazer ter boa aderência em úmido e, naturalmente, também ter a boa aderência em seco. Então, isto é a tal situação SOS. Esta é, é uma estou... situação SOS. Eu tenho uma infiltração, tenho que a resolver, tenho que escolher uma tecnologia que permita que me permita fazer isto. Portanto, e esta aqui adere perfeitamente. Outra situação que muitas vezes acontece é, quando se imprimibiliza, ter cuidado se não começar a chover. Porque eu posso estar a aplicar numa superfície seca e de repente começa a chover. Se eu utilizar, por exemplo, uma tecnologia acrílica, que é de base aquosa, o que é que vai acontecer quando quando começar a chover? O produto vai-se começar a desfazer, obviamente, com água. Mais uma vez, nessas situações, devem-se usar certo, produtos... E, e perguntei quando quando não se consegue... Tem essa, essa superfície tem que ser tratada e não para de chover. Como é que como é se deve proceder? Precisamente o que eu acabei de fazer. Eu tenho uma situação, uso uma tecnologia, lá está, à base dos tais polímeros de alta performance, que é a tecnologia que está com base, na, na, na para quem conhece a tecnologia com base no, no, no, no T-Rex, que é a mesma tecnologia. Uhum. Que são produtos que realmente têm características muito especiais, que permitem aplicar em superfícies úmidas. Aqui estamos a exagerar, obviamente, que esta superfície está completamente enxercada, mas vamos imaginar que está a chover. Eu consigo fazer reparar pontualmente uma situação, como acabei de fazer, e se imediatamente chover, o produto não se desfaz. Portanto, são produtos específicos que têm, enfim, que têm vantagens adicionais, para além da questão da elasticidade, da durabilidade, é importante que nós saibamos, primeiro, qual é a situação que temos em concreto e o que é que queremos fazer em termos, depois, até em termos de durabilidade. E é em função disso, de escolher a tecnologia mais adequada. Naturalmente que existem tecnologias mais evoluídas que outras, que são, aparentemente, em termos de custo de produto, mais caras, mas em termos de custo metro, metro quadrado, a médio e longo prazo, são mais económicas, pelo seu efeito de durabilidade. Por exemplo, a outra questão tem a ver com a questão da água estagnada. É muito importante distinguir entre produtos que têm resistência à água estagnada e produtos que não têm resistência à água estagnada. Faz toda a diferença entre ter um produto que acabei de imprimilizar e passado um mês ou dois estiver em contacto com a água estagnada se destrói ou ter um produto que poderá lá estar permanentemente em contacto com a água e durar anos e anos. Ok. Uma questão. Um terraço que já tem duas camadas de mosaicos e uma tela de alcatrão e ainda assim entra a água. O que fazer? Já é um terraço com bastantes problemas. O, provavelmente o que foi acontecendo foi-se tentando resolver, uh, resolver as, várias, as várias situações. Mas não é da mesma pessoa. Uhum, São situações diferentes. Sim, sim, sim. sim. Uh, aí uh, uma situação seria... É preciso ter cuidado, se às vezes não, não estaremos já a colocar demasiado peso e uma dissolução poderá ter que partir e chegar, por exemplo, uh, ao cimento e refazer com cimento e depois imprimibilizar. E, e colocar então o um cerâmico por cima, ou numa situação de, de vá lá, para resolver não mexendo em mais nada, não colocando mais peso, não querendo estar a partir nada, voltamos, voltamos a esta situação. Nós temos aqui um, um, um cerâmico, pode ser perfeitamente um, um terraço, está com infiltrações, eu uso este, um produto que tenha uma boa aderência direta sobre o cerâmico, que é este o caso, um, e aplico a uh, primeira de mão e segunda de mão. Sempre na quantidade correta, não se esqueçam, o mínimo 2,5 kg por metro quadrado. E impermeabilizar não é a mesma coisa que pintar. E é preciso deixar lá uma camada de produto. É possível uh, aplicar uma membrana sobre outra membrana já mais antiga? Se a membrana estiver uh, não empolada, vá lá. Uh, voltamos sempre à mesma questão. Em uh, alguns casos... Sim, colocando um primário específico. Noutros casos, sim, diretamente sem primário específico. Mais uma vez, depende da tecnologia. Ou seja, a tecnologia à base dos, dos tais polímeros SMX permite fazer a aplicação direta. No entanto, se, se nós tivermos uma membrana que está danificada, o que nós devemos fazer é o seguinte, cortar... Imagina, vamos imaginar que está empolada por destruir com a água. Só numa determinada zona. Exatamente. É? Cortamos naquela zona... Uh, arrancamos o que tivemos que arrancar, se o resto estiver bem consolidado, o que vamos fazer é aplicar por cima, então, uma camada de produto em primarização que tenha uma boa aderência e tenha uma boa durabilidade. E yes. aí os produtos que dispensam primários são, naturalmente, muito mais práticos de utilizar, porque são mais rápidos uh, e, e é, menos, é menos, um, menos um passo, não é? Menos e se o produto em toda a superfície, não é? Basta só nessa zona... É sempre, exatamente, porque nós nunca temos a... Ou nós temos a certeza qual é o ponto de infiltração e tratamos de uma forma localizada ou então temos de tratar na área toda para garantir que estamos a, a, a dar um tratamento de estanquidade pela área toda. Ok. Temos aqui uma questão relacionada com uma piscina de betão. Como impermeabilizar uma piscina de betão com cimento bicomponente? Isso é uma outra área completamente fora deste, deste âmbito. Existem produtos específicos. Por exemplo, nós temos estado a concentrar-nos muito em produtos de impermeabilização no exterior, de telhados, terraços, coberturas, onde é fundamental existir, esta elasticidade, porquê? porque nós somos sujeitos a variações térmicas, portanto a elasticidade tem que, manter, tem que se manter ao longo do tempo, nessas situações são outro tipo de produtos onde geralmente se tem que privilegiar a resistência ao impacto, por exemplo, da água que se movimenta de um lado para o outro, em detrimento da elasticidade. É, são outro tipo de produtos específicos. E o caso de um depósito de água, o que é que se pode fazer numa situação dessas? Um depósito de água, primeiro, é fundamental que o produto que lá apliquemos seja completamente resistente ao contacto permanente com a água. Por exemplo, a tecnologia acrílica está completamente fora de questão. Uh, se nós tivermos água potável, devemos procurar produtos que tenham precisamente essa aprovação para a água potável. Se nós tivermos uma situação, por exemplo, de água para rega, que pode surgir, de recolha de água de, de uma casa, né, em, em que não seja para beber... Uh, temos outras te lá está, tecnologias que sejam completamente resistentes ao contacto com a água estagnada. Tem uma diferença vez... entre a água potável e a que seja para, para rega, não é? Exatamente. A água potável devemos ter outro cuidado, outro tipo de requisitos, uh, porque no fundo vamos, vamos beber a água. No caso de água que não seja potável, que seja para aproveitamento ou para sanitários ou para rega, uh, nós podemos usar, lá está, mais uma vez, tem que ser uma tecnologia que tenha a resistência ao contacto com a água estagnada. Uh, por exemplo, este produto que está aqui é perfeitamente usado. Uh, adequado para essa aplicação com uma pequena nuance, deve ser aplicada mais quantidade de produto, ou seja, aqui normalmente passamos dos 2,5 para os 3 kg por metro quadrado, porque aí temos uma massa d'água água que está permanentemente a fazer força sobre o produto de imprimibilização. É diferente de uma situação em que temos uma cobertura, em que pode, pode pontualmente uh, ou permanentemente ficar alguma água empoçada, mas não é um metro d'água, água ou dois metros de água, por exemplo, que faz mais pressão. Portanto, temos que avaliar sempre as situações, caso, caso a caso. Estes produtos têm fibras, é uma questão também que costuma surgir relacionada com este tema. Os produtos com fibras, ou o produto é elástico e não precisa das fibras para nada, por exemplo, eu posso dizer que pôr fibras num produto deste tipo é um crime, porque eu vou retirar completamente a elasticidade porque as fibras tiram elasticidade ao produto. Vai alterar a qualidade do produto. Vai alterar a elasticidade do produto. Uh, em relação a, à própria transitabilidade, uh, eu consigo provar, não sou eu, consegue-se provar cientificamente que a adição de fibras não traz vantagem adicional na transitabilidade dos produtos, no maior resistência ao tráfego dos produtos. Ok. Está bem. Não tenho mais questões, podes continuar a tua apresentação. Ok. Um, Portanto, em termos, em termos de situação, nós temos situações pontuais que se resolvem pontualmente, pode ser com os produtos em cartucho, nós temos situações de hidrofugação, enfim, em que nós queremos proteger, imprimabilizar o material, resolvemos com um tratamento hidrofugante que não forma película, uhum. quando nós queremos tratamentos estanquidadas, tais casos que vamos vendo, desde as, desde as caleiras, dos terraços, das coberturas, dos algerós, ligações, chaminés, paredes, por exemplo... Devo resolver com produtos que sejam efetivamente de estanquidade e tenho que deixar uma película maior. E, e, e eu aí tenho sempre que reforçar que impermeabilizar não é pintar. Ou seja, se eu quero aplicar, ter um tratamento de impermeabilização eficaz, o que é que eu devo fazer? Eu devo deixar numa primeira de mão uma camada cerca de um milímetro, assim. Assim não é assim. Aqui estou a pintar, é diferente. Uhum. Aqui estou a imprimibilizar. E nota a aqui diferença estou... é Completamente, um exatamente. Aqui estou a deixar uma camada de produto na primeira de mão, deixo o produto secar e dou uma outra camada igual a esta na segunda de mão, e fico depois então com uma espessura. Uh, da ordem de 1,5 um mm, ou seja, se eu aplicar os 2,5 kg por metro quadrado para este produto em específico, é fico, esta, esta tem um bocadinho mais de entrada, cerca de 2, mas o mínimo dos mínimos é ter sempre 1,5 um mm de espessura em seco. O que é que isto quer dizer? Depois do produto estar seco, completamente pronto, que venha a água por cima, deve ter pelo menos 1,5 um mm de espessura. Porquê? Que é para que possa haver estes, estes movimentos, quando digo estes numa zona plana, contínua, ou, por exemplo, estes movimentos aqui nas tais zonas, zonas pontuais, nas ligações muro-parede, as zonas de detalhe, por exemplo, os passagens cais de cabos, de, os de tubos... É? Exatamente, exatamente. Os, os, precisamente, os, os, tudo que é detalhes, onde haja contacto entre dois materiais diferentes ou do mesmo material, mas que não seja uma zona plana, são sempre zonas mais críticas do ponto de vista de infiltração. Sim. Da mesma forma que se eu tiver um, uma cobertura impermeabilizada e tiver... Já em filtrações, os primeiros locais que eu devo inspecionar antes de avançar na imprimibilização é precisamente os tais detalhes. As zonas, as zonas de escoamento, as zonas de saída, por exemplo, precisamente a zona de escoamento da água, as zonas entre o, o, o terraço, vá lá, e a parede, portanto aquele, aqueles, aqueles ângulos. As fixações, por exemplo, fixações de, de, de ar-condicionado, as fixações de antenas, de outros, quaisquer outros materiais, Outra situação também, as uh, fixações dos painéis solares em coberturas planas, também são uma fonte muito, muito importante de infiltrações localizadas, uh, e onde aí temos um efeito agravante, é que se um painel solar está lá, é porque a incidência solar é muito forte ali, senão não se colocava lá um painel solar, naturalmente. Todas porque essas é que... zonas são propícias a infiltração São propícias feliz. a infiltrações e propícias também à degradação dos produtos, porque uh, há, há aqui uma coisa que também é muito importante, a zona a sul da Europa é a zona mais complicada para imprimibilizar do que as zonas norte e centro da Europa. Eu costumo dizer que uh, o maior inimigo das imprimibilizações não é a água, é o sol. Porque é muito fácil fazer produtos resistentes à água. O mais difícil é que eles sejam resistentes à água e resistentes ao sol ao longo do tempo. E quando falamos de coberturas expostas, expostas diretamente ao sol, o fator tão importante como a resistência à água do produto é como é que esse produto se vai comportar com, em termos de durabilidade quando, é, quando sofre a incidência da radiação ultravioleta, que é muito mais agressiva nos países do Sul da Europa, por exemplo, do que nos países do Norte e Centro da Europa. Uhum. Olha, uma última questão. Num canto de um quarto com pedra por fora, que no interior está cheio de umidade, como impermeabilizar? Num canto de um quarto com pedra por fora, Primeiro, verificar se a pedra que lá está, pelo lado de fora, é porosa. E como é que isso se faz? É muito simples. É fazer este teste. Eu ponho um pouco de água assim, espero uns segundos, e se sentirem que a água é absorvida, o que já está a acontecer aqui neste caso. Esse teste é extremamente rápido é e eficaz. Rápido, simples e eficaz. Quer dizer que a pedra está a absorver. Se a pedra está a absorver, o que é que eu lhe devo fazer? -lhe, aplicar um tal tratamento, então, o tratamento hidrofugante com um produto deste tipo. Eventualmente, pronto, nesse caso a pedra já lá está, já agora também aplicar um tratamento de fungicida primeiro, fazer o tratamento com antifungos, deixar secar, lavar, deixar atuar as tais 6 horas, lavar e depois aplicar o tratamento hidrofugante. Esta pode ser apenas uma das pistas. A outra pista pode ter a ver com, por exemplo, imaginem que eu faço isto na pedra, por exemplo, imaginem esta situação. Eu vou fazer exatamente a mesma coisa e o que é que acontece aqui? Não acontece nada, não há nenhuma absorção. Portanto, a água não está a entrar por aqui. Portanto, se a pedra não absorver, não é por aqui que a água vai entrar. Onde é que ela poderá estar a entrar? a entrar, por exemplo, nas zonas de união entre a pedra. E aí, se eu consigo identificar uma zona localizada em que tem ali uma fissura, tento raspar o, o cimento que lá está e posso, por exemplo, fazer um tratamento uh, com um produto deste tipo, ou seja, se eu consigo identificar aquela infiltração localizada, na zona entre os dois cerâmicos, por exemplo, entre as duas pedras, eu consigo fazer um, um, colocar ali, preencher aquela junta de forma localizada, com produto elástico e resistente à, à água. Um, enfim, são apenas algumas pistas. É difícil conseguir responder um, okay. numa Olha... situação assim tão generalista, porque eu... pode acontecer outra situação, desculpa Rui, que é ser um piso térreo, em que ser, não existir mais nada por baixo e a umidade estar a entrar precisamente pelo lado do pavimento e manifestar-se na parede. Ok. E tona, aí tem um problema maior. só Antes de terminarmos, vou colocar aqui uma, única, uma última questão. Podemos colocar o silicone líquido por cima de uma varanda com tijoleira? A varanda é no primeiro andar e pinga na garagem em baixo. Não fica escorregadio? Acha que podia resolver? Uh, se for silicone, silicone torna-se mais escorregadio em contacto com a água. Se for uma outra tecnologia, há tecnologias que são menos uh, vá lá, derrapantes. O silicone tem muitas e muitas vantagens. Uma das, das, neste caso, uma das suas limitações é que se torna mais escorregadia precisamente com a água. O ideal é utilizar uma, uma tecnologia que não seja silicone. Por exemplo, esta tecnologia que estamos aqui a falar não é de silicone e tem essa maior uh, resistência à abrasão. É quase um efeito antiderrapante. Rui, antes de terminarmos, queres deixar alguma informação que não tenha sido abordada no nosso workshop, que seja importante? É, talvez só fazer aqui, enfim, tentámos abordar aqui as questões mais críticas também com base na nossa experiência e que dão mais origem uh, a problemas. focámos sempre na questão problema-solução e é assim que as coisas tem, devem, ser, devem ser precisamente quando falamos de imprimibilização uh, abordadas. Nós temos primeiro perceber qual é que é o problema para depois apresentar uma boa solução. Existem no mercado diferentes produtos, uns de mais qualidade, outros de menor qualidade naturalmente, existem sobretudo, comparando qualidades equivalentes, tecnologias diferentes, o mercado vai evoluindo, é importante que as pessoas se vão mantendo atualizada, atualizadas e entrem em contato diretamente sempre com os, com os fornecedores ou com as marcas, ou através de vocês naturalmente, para que possam ter conhecimento, quer dos avanços tecnológicos, que uh, Quer às vezes situações que não estão a prever e que nós já estamos sempre mais bem preparados para resolver, porque naturalmente andamos nisto há muitos anos. <risos> Pronto, muito obrigado, Rui. Obrigado pelas tuas dicas, pelas tuas sugestões, foi certamente uma mais-valia. Quanto a si que esteve a acompanhar, também obrigado pela sua presença. Já sabe, marcamos encontro no próximo sábado. E no próximo sábado vamos ter um workshop especial, especial Dia do Pai. Uma vez estamos em vésperas de comemorarmos o Dia do Pai, vamos ensinar a construir um jogo tradicional em família. Fica aqui uma sugestão para oferecer ao pai ou até para fazer este jogo em família. O nosso workshop fica disponível de imediato na nossa página do Facebook e mais tarde no nosso site em www.roamerlan.pt. Conto consigo no próximo sábado. Mantenha-se em segurança. Até lá e um bom fim de semana.